Oi, Walter, tudo bem? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Olá, Adolfo, sim, posso. É Walter Carnielli, eu sou professor do Departamento de Filosofia, no momento, como colaborador, e sou pesquisador do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, do qual eu fui de 12 anos, em duas gestões, e antes disso eu trabalhei na Universidade de São Paulo, no Departamento de Matemática, e trabalhei também no Departamento de Matemática da Unicamp. Essa é a minha carreira, assim, até agora, no país, desde a minha formação de mestrado e doutorado. Aí, antes, uma curiosidade, você falou colaborador, você está oficialmente aposentado? Oficialmente, sim, do, do, da Unicamp, mas continuo trabalhando e eu Orientando, escrevendo, agora no melhor dos mundos possíveis. Ah, maravilha. O professor Waldemar Setzer, que a gente fez um, um evento lá no, no canal do PPGCA, o nosso mestrado, ele escreve assim na página dele, ó, aposentado, mas não encostado. Exatamente. Eu acho que eu vou, vou, vou usar esse bordão também. <risos> certo. E, não, e de fato, ele está aposentado há muito tempo, né? E continua ativo em várias coisas com a meta-pergunta, que acho que está até relacionado com, com o professor Valdemar Sertzer também, porque você disse lá, no, no e-mail para mim, sobre a entrevista com o Marcelo Finger, e você acha até melhores entrevistas com imagem. E o professor Waldemar é uma vez ele foi entrevistado pelo falecido Antônio Bujanha num programa que era relativamente conhecido na TV Cultura, Provocações, ele dizia assim, ele estava na televisão, era um programa de televisão, na época não tinha YouTube, ele disse assim, ó, ele falou para o pessoal que estava assistindo televisão, não olhem mais para a tela. Aí o Abu Janra perguntou assim para ele, o quê? Você quer que a gente volte ao rádio? Aí o, o Waldemar certa disse que sim. É, quando necessário, quando, quando, quando é necessário pensar, é necessário imaginar. Então, é bom ouvir apenas a, a voz. O que, é que você acha disso? Você, você sentiu, a, a, escutando a entrevista com o Marcelo Finger, que te fez pensar mais do que se você estivesse vendo a no YouTube? Não, eu gosto de ver a imagem, eu acho bom, acho bacana, acho legal ver a, a boca, compõe um o corpo, ela, a, o corpo tem uma linguagem corporal que eu acho que vale a pena ouvir, ver. eu não me incomodo de que a minha imagem seja veiculada, não cobro por isso. <risos> É. Não é porque, de fato, assim, tem muitos canais de, de YouTube que fazem entrevistas. Às vezes eles são mais populares do que podcasts e tem os podcasts, tem alguns podcasts bem famosos que tem isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou entrevistando com você. Isso aqui vai para o YouTube, mas também vai lá para os canais de podcast somente como áudio. Mas agora eu quero começar um pouco do, do início da, da sua carreira, né? Porque você é, vendo o seu se você ainda é bolsista de produtividade 1B no CNPq, professor titular né, do, da Unicamp, você já foi diretor do, do Centro de epistemologia e História da Ciência, o CLE, Sim. tem muito, muitas publicações, muitas citações, é, livros, a gente vai falar ainda sobre isso, eu, sou, eu imagino, com o curso de graduação, talvez tenha sido antes, não sei, você pode dizer, mas o que eu queria saber é, que curso de graduação, quando você terminou o ensino médio, que curso de graduação você escolheu, como foi a escolha, por que você escolheu, onde você estudou? Eu terminei o ensino médio numa escola que era, ainda é, né, mas era muito, muito boa em Campinas, que era o Culto à Ciência quanto a ciência era tão boa que os meus colegas até hoje 50 anos depois eles se reúnem e contam histórias e tal e alguns deles chegam a dizer que aprenderam mais no colégio chegou a dizer isso mesmo do que no curso de medicina da Unicamp no curso de engenharia da USP e etc realmente o colégio era muito muito muito motivador e tal. depois do, do desse ponto ciência a gente lá naquela época era, era tinha que escolher entre humanidades e ciência, era o científico ou o clássico, né? Então, assim, bom, eu escolhi o científico, que me dava melhor com matemática e tal, desenho geométrico, eu tinha muito desenho geométrico, física, química, experimento, laboratório, e achava que essa era a minha praia e, e realmente escolhi e, e fiz o tal do científico, que era, era bom, era um curso bom, aprendia-se coisas bacanas, né? Por exemplo, eu aprendi lógica proposicional, assim, aos 14 anos de idade. Já sabia todas as tabelas, já sabia o que era a ideia de uma demonstração, uma tautologia, tinha a tal da matemática moderna, por bem ou por mal, nos empurravam um com ela abaixo isso, e eu gostava. Eu achava bacana, algumas pessoas detestavam isso. E aí eu fui estudar, na verdade, computação, no Unicamp. É porque eu pensava o seguinte, Pô, se eu vou, matemática, meu, o que eu vou fazer com matemática na vida, né? da matemática para quê? Eu não sabia que a matemática era esse universo que é, claro, com 18 anos, 17 anos. Aí entrei na computação do Unicamp e achei que aquilo era uma, uma mistura bacana entre possibilidade de ter um bom emprego e saber uma matemática fundamental. Mas eu me decepcionei, porque o curso de computação da Unicamp naquela época era simplesmente um servidor da IBM. Você aprendia bem o que a IBM tinha para... Mostrava, tirava, arrumava um bom emprego, mas não aprendia ciência, do que eu queria. Eu cometi uma loucura, que meu pai quase me matou. Saí do curso de computação e entrei na matemática. Meu pai dizia, você vai passar fome, meu Deus, o que é isso? Absurdo. Eu falei, não, vai, vai dar um jeito, vamos lá. Né? Quando você tem 19 anos, tudo vai dar um jeito. E deu sujeito um jeito. O jeito se deu, eu acabei estudando terminando o curso de matemática fiz mestrado em matemática em, em álgebra comecei a estudar lógica comecei a estudar também me apaixonei pela filosofia da ciência né naquele tempo o centro de lógica da unicamp ele oferecia cursos ele hoje em dia ele é, não oferece quem oferece curso é o departamento de filosofia e tal mas ele tinha um curso e tinha professores extraordinários muito bons e eu fiz em todas as disciplinas de filosofia da ciência e tal, e paralelamente eu terminava o meu doutorado na matemática, na linha de lógica. Aliás, eu, eu levava, assim, simulando dois trabalhos de doutorado. Né? Um era em combinatória e outro em lógica. O meu orientador, que era o Nilton da Costa, falava o seguinte, isso é uma bobagem muito grande, não... escolha uma coisa só, senão não, eu vou fazer duas teses que besteira é essa? Não faça bobagem, faz uma só. Não, então vou fazer uma tese em lógica e matemática e uma em filosofia. E o Newton da Costa deu o seguinte, você acha que alguém vai te olhar melhor por causa disso? Vai te olhar duplo, com, com, olhos, com bons olhos duplamente? Pelo contrário, vamos é achar o seguinte, esse idiota não sabe o que quer. Então escolha uma coisa só e, e foi um bom conselho. Eu disse, bom, então esqueça esqueça-se tudo e vou trabalhar com lógica. falou, se concentra, faça o melhor que você puder. E, de fato, um ótimo conselho. Aí terminei o meu doutorado e, em lógica, fiz um, fui fazer um pós-doc naquela época, eu já comecei a trabalhar na Unicamp, achei gente chamava um pós-doc, né? Fui trabalhar na Universidade da Califórnia, em Berkeley, com o ranking, que era um grande nome, né? não que eu tivesse contribuído para a obra do Henke, mas ele contribuiu para a minha. Né? O Henke era um cavalheiro, uma pessoa que gostaria de conversar sobre lógica e sobre tudo isso. Trabalhei com o Bob Solovey, fui, fui TA do Bob em Teoria de Modelos, que era ah, uma coisa bacana, aprendi também para caramba, dava aula no lugar dele de vez em quando e tal e isso me acendeu muito assim o um interesse profundo né porque Berkeley era uma maravilha ainda é né naquela época era fabulosa e aí eu publiquei eu consegui publicar o meu meu a minha tese de doutorado numa excelente revista né? no Journal of Symbolic Logic um trabalho bacana nada não ganhou nenhum prêmio Abel mas é um trabalho de profundo de profundo que resolveu um problema de lógica bacana, de, de trabalhar o método geral para trabalhar com qualquer lógica proposicional, quantificada, é, consequentes e tablos Então, resolvia um problema de teoria de modelos, de teoria da prova e tal. E até hoje é muito cedo esse trabalho, é, é quase obrigatório que alguém cita esse trabalho quando pensa em, em teoria da prova e teoria de modelos de lógicas não clássicas. Então, foi um bom começo, né? Então, estando em Berkeley, eu conheci um grande colaborador, que é o Richard Arf Epstein. Naquela época era, era professor, é, um jovem professor assistente lá em Berkeley, e ele me chamou, chamou Newton, chamou o professor Jacó Zimbar, que naquela época também estava lá em, em Berkeley, tinham vários brasileiros ali, e para fazer um seminário e tal, e eu comecei a trabalhar com ele, e surgiu o um projeto... E de, ele me chamou e falou olha, tem uma coisa que eu, eu terminei um doutorado em, em teoria da recursão tal, mas tem algumas coisas que eu ainda não sei será que você sabe? eu disse, vamos ver, Laura. eu também não sei muita coisa sobre isso vamos ver Bom, uma coisa que eu não sei, sobre, como, por exemplo, como demonstrar que uma máquina de Turing é equivalente às funções de 22, em geral como fazer isso, como fazer aquilo como provar, como chegar no treino de Gendel, como eu falei, ah, eu também tenho essas dúvidas então, por que a gente não senta junto e resolve escrevemos um livro? Eu falei, bom, se você ajudar no inglês, ficar um belo... Se a língua inglesa resolve... Ah, a língua inglesa não tem problema. Eu preciso de ajuda na matemática. Falei, então, vamos lá. Né? E escrevemos o um livro que ficou bem conhecido, né que é o Computability. Está e, até aquele aqui. Ó, Computability, Computable Functions, Logic and Foundations of Mathematics. Onde a gente pegou a seguinte... Embocadura. Não vamos fazer só uma coisa técnica. Vamos fazer uma coisa histórica, filosófica, conceitual, com uma parte técnica muito bem feita, onde as, as pessoas entendam que até Sócrates pode ter a ver com a teoria da computação por que, que a teoria da computação nasceu antes do que os computadores tivessem aparecido, ou ao contrário, se você pensar, pode ser que você veja, bom, mas os computadores apareceram antes da teoria, se você olhar aquelas máquinas do, do, do Pascal como, como certos computadores, etc. Vamos tentar resolver essas questões, vamos tentar tratar essas questões, talvez não resolver tudo, mas vamos fazer com que alguém que estude teoria da computação se sinta um cientista e não um técnico. Né? E com esse espírito a gente escreveu o livro. E, e o livro foi super bem aceito. Muito, muito bem aceito mesmo. E eu, até hoje é uma, uma coisa que sempre me orgulha também, realmente, bastante. E a ele também, né? E, e foi um bom começo. Para ele também foi. Para mim e para ele. Eu, eu, todo esse seu relato, eu, eu fiquei com, com a dúvida. Como é que você chegou ao Newton da Costa? Né? O Newton da Costa, hoje ele é muito famoso, pelo menos assim para quem quem conhece um pouco de ciência no Brasil, né? não sei se na época já era, quando você foi ser aluno de doutorado dele, e uma, uma curiosidade é que eu sou professor da UTFPR. e ele foi professor também da UTFPR né? na época que era escola técnica, né? que evoluiu, virou de escola técnica para, não sei se evoluiu é o termo correto, mas passou de escola técnica para a e de CEFET para a universidade, ele chegou a professor daqui. Na época que você foi aluno de doutorado dele, ele já era conhecido por ter criado a lógica para a consciente ou, ou não? Ele era conhecido e a Lógica para a consistente era muito criticada, na verdade. Né? Várias, várias questões com a Lógica Paraconsistente. Eu conheci o Milton porque ele, ele era professor, ah, de algum certo momento, ele foi professor na Unicamp. Então, ele ofereceu um seminário. Né? A professora Aida Arruda era diretora da, do, do, do Instituto de Matemática naquele tempo, e juntaram-se várias pessoas em torno da, da professora Ida Ruda, do Nilton da Costa então, e, e essas pessoas começaram a estudar lógica a partir do nada, a partir do, do começo, da, estudando os livros básicos e tal, eram, eram bons alunos, a Ita lá, o Otaviano, fazia parte do grupo, o Mário Sete, várias pessoas, o, o Luiz Paulo de Alcântara, tinha muita gente lá que transitava, e depois, como eu passei num concurso na USP, o Newton era professor na USP, a minha sala era ao lado da sala do Newton. Meu problema era evitar o Newton. <risos> o Newton falava muito, e eu tinha que trabalhar, que estudar e tal. Então, o Newton era, já era. Conhecida. A lógica para a consistente é, tinha crítica. Eu, mesmo, eu próprio tinha críticas severas à lógica para a consistente. A minha crítica era a falta de, um, de uma semântica. Eu achava que era um truque matemático apenas, que ela não não tinha um, um, um, uma interpretação conceitual mais profunda. E foi inclusive por isso que eu, conversei, que eu que eu não quis fazer a minha tese de doutorado em lógica para consistente, Com o que o Newton super gentilmente concordou plenamente, ele disse assim, não, não tem problema nenhum com isso. Fazemos o que, faça o que você achar que deve. Um, eu falei, mas, Nilton, eu tenho críticas à, à lógica, e né? eu disse assim, ótimo, um dia você resolve as críticas. Tenta melhorar. O Nilton sempre foi nesse ponto muito aberto, realmente. eu e, e foi isso, nunca nos desentendemos em nenhum momento. E ano, eu consegui, de uma certa forma, né, com meus alunos, João Marcos, com o apoio do Marcelo Conílio e outras pessoas, conseguimos... Um, dá uma nova interpretação para lógicas para consistentes fundando o que a gente chama hoje das LFIs, né? Das lógicas da inconsistência formal ou logics of formal inconsistency. Isso surgiu de uma ideia que eu havia discutido com o Newton. O Newton não gostou muito e falou para mim: bom, eu não tenho tempo para fazer isso. Você vai e faz. Eu fui e fiz. Aí a ideia foi tentar refundar, né? As lógicas para consistentes, começando é, com um operador diferente, um operador que primitivo, né? Que você ajunta, junta na, na lógica como se fosse uma, um irmãozinho da negação de tal maneira que esse operador de consistência ou então de inconsistência junto com a negação fazem o jogo. E você recupera a, a lógica para consistente consistência de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Isso possibilita que você dê uma nova semântica, né? Uma que a gente deu foi a semântica das traduções possíveis, mas tem também outras ideias mais contemporâneas, swap structures, por exemplo, as estruturas de swap que permitem dar interpretação à teoria de conjuntos para consistente, até a probabilidade de probabilidade baseada em teoria para consistente. Quer dizer, isso tudo fez refundar. Eu acho que eu posso dizer isso sem medo de ser muito é, arrogante, mas o nosso grupo de Campinas, né, a gente conseguiu, de certa forma, fundar novamente, refundar a lógica para a consistente, com uma outra roupagem, com uma outra cara, e ela ganhou um ímpeto internacional muito grande. Ela está, assim, está na Stanford Encyclopedia, está em tudo quanto é lado, tem em centenas de publicações, aparece nas nas melhores editoras, etc, etc. Acho que o Brasil, hoje em dia, a lógica para a consistente brasileira é uma força muito importante, e isso muito se deve, eu acho, ao nosso grupo de Campinas, à nossa iniciativa de refundar tudo. E o Newton concorda com isso. Ele só acha isso bacana. Hum, né? Muito bom. Eu estive recentemente lá na homenagem aos. A homenagem agora foi aos 80 anos, não, foi aos 90 anos né, do Newton da Costa. 90 anos lá na, na Universidade Federal do Paraná, foi antes da pandemia, ou antes da pandemia. Aí, uma coisa que eu fiz também foi na, na minha dissertação, de, dissertação não, na minha tese de doutorado, eu implementei né em Java, uma linguagem que eu, eu não uso mais, mas eu implementei MBC, que é uma das lógicas de inconsciência formal, MCI, e depois eu implementei a C1, né, que é a lógica original lá do newton Costa. Agora vamos mudar um pouco de, de tema, mas eu acho que está relacionado também. É que eu vi que ao, ao longo da, da sua carreira, mais cedo ou mais tarde, em, em, em alguns momentos, você se deparou com esse termo inteligência artificial. E aí eu tenho duas perguntas. A primeira é: esse termo inteligência artificial, para você, faz sentido? Isto é, você acredita que as máquinas podem ser inteligentes? Eu acho que essa pergunta, na verdade, é uma pergunta em que é inócua. Inócua, na verdade. Eu, eu, eu penso assim, por que, que eu me interesso? Na verdade, eu me interesso racionalidade. Eu acho que eu poderia botar o a a meu trabalho em termos, sob a égide da racionalidade, a razão. Eu me interesso por que, que as coisas pensam, por que, que os pernilongos são tão inteligentes, por que que... Algumas coisas são tão bacanas, por que, que o martelo tem uma certa inteligência de martelo e tal? Eu acho que essa pergunta aí da inteligência artificial é uma pergunta, é uma pseudo-pergunta. É igual perguntar é, é, é, é, o seguinte: o, o voar artificial é igual ao voar da, da, dos insetos? Não interessa isso. Voa-se diferentemente com os insetos, voa-se diferentemente com os aviões e com os foguetes, mas voa-se. Ou com a asa delta, né? Ficar procurando reduzir um reducionismo, reduzir tudo isso a uma, uma raiz só, acho que é só perder tempo, né? Voa-se diferentemente. Então, pensa-se diferentemente. Inteligencia-se, se me permite inventar, inteligencia-se diferentemente, né? E pronto, são... Eu, eu, eu gosto da, da brincadeira de chamar de inteligência sintética, não inteligência artificial, né? Porque aí, bom, é outra coisa, é muito Artificial no é um sentido de ser sintético e não ser natural. É como, sei lá, baunilha sintética. Pode ser boa, pode ser ruim. Vamos ver o que ela tem de bom. Vamos estudar, né? Agora, o que é bacana é, o que é lindo é. É claro que é uma maravilha. Eu sou fascinado porque as máquinas conseguem fazer hoje em dia. Em particular, eu dou um exemplo aí. Eu fiquei. Eu sempre, dizer, eu sempre a gente sempre quer. E você fez um belo trabalho quando você implementou as LFIs e tal, porque você fez aquilo que a gente tem uma certa instante inveja, né? A gente consegue demonstrar teorema, mas não faz a máquina funcionar. E você, como pessoal da computação, vai lá e faz o negócio rodar, né? É bacana isso aí. E mais recentemente, o Marcelo, eu e outras pessoas, descobrimos um pouco o poder dos assistentes de prova, né? Do Isabelle, por exemplo. A gente sabia que existia, sabia o que era, mas... Não sabe pilotar o um negócio. Né? É igual um helicóptero. Eu sei que existe, mas me dá uma na minha mão, sei fazer, sair do chão. Aí um, um, um colega nosso, um estudante, que veio aqui para o Brasil, o Davi o Maior, que mora na Alemanha, e é colombiano, mas é alemão, e ele mostrou para a gente, falou, olha, eu, é assim, assim, assim, faz assim, dá para fazer isso, fazer aquilo. E ele conseguiu enfiar dentro do Isabelle muita coisa sobre a, a, a lógica para a consistente as LFs e a gente conseguiu duas coisas fantásticas na minha opinião uma é eu fiz um trabalho com, com o Davi mostrando como ah, os teoremas de Gödel podem valer na lógica para consistente desde que você acrescente novas premissas mas essas novas premissas foram criadas a partir da ajuda da, do, do Isabel ou da Isabel Quer dizer, Isabel e Isabelle, assistente de prova, nos ajudou a testar uma montanha de hipóteses até achar o seguinte. Bom, qual é, então, a, as premissas que devem ser juntadas? E juntamos aquelas premissas e most, mostramos que... Então, é possível, sim, recuperar os teoremas de Gödel dentro de uma lógica mais fraca, como é a lógica para paraconsistente, uh, à custa de acrescentar novos princípios. E esses princípios, por incrível que pareça, eram da, descritos, né, expressos, pela própria linguagem das LFIs, Quer dizer, a própria noção de consistência das LFIs, a famosa bolinha preta, bolinha branca, ou consistência e inconsistência, juntando esse tipo de arsenal. Na, na, na lógica, a gente recupera, de certa forma, os termos de guia para a lógica para consistente. Eu achei assim, muito bacana isso. Uma super aventura intelectual. Né? Outro exemplo, Marcelo, Davi e eu, é, tínhamos um problema. Como é que eu melhora um pouco a lógica para consistência de certos sistemas para que ela tenha a possa não vou falar explicar muito rapidamente isso porque isso é uma coisa técnica para que ela possa é, ter a possa ser candidata a ter um certo tipo de algebraização mais simples juntando que princípios né porque você sabe como é que a é lógica mas dentro de juntar princípios é, você tem que fazer uma, uma cirurgia né? você tem que tirar um pedaço, fazer uma lobotomia na lógica, tira um pedaço põe a outra, a vez não funciona, não tem modelo não é decidível, era, deixa de ser, não tem axioma é uma dificuldade enorme é igual juntar, sei lá um, botar a orelha, no a orelha de elefante no rato, né? mais ou menos assim, geneticamente né? é uma mutação genética complexa então a gente te, te, conseguiu fazer isso também com a ajuda da Isabel e conseguimos Uh, os novos sistemas de lógica paraconsistente, que são agora algebrizáveis. as chamadas RR, né? r rnc RCI, é uma nova uma nova família aí. Legal isso com a ajuda da Isabelle. E ficou muito bacana porque agora abre outras perspectivas. A gente pode trabalhar, por exemplo, com é, probabilidades da maneira que como agora fazia, não da maneira que eu tinha estava fazendo em alguns papers muito um, um pouco contorcidamente, agora pode se fazer de maneira mais reta, né? Então, quer dizer, tudo isso é bacana, demora muito tempo, um oh, trabalhão e tal, mas é, é um trabalho compensador, né? Agora, vamos falar um pouco sobre seus livros. O primeiro livro que eu queria que você comentasse um pouco é aquele livro que eu vi agora, eu tenho a primeira edição, acho que na época que foi lançado, eu até estava na Unicamp fazendo disciplinas, né? E eu... Eu acho que eu tenho uma cópia autografada por você, e, mas eu vi que saiu uma segunda edição do livro Pensamento Crítico, o Poder da Lógica e da Argumentação. E para mim, esse, esse é, o, é o tipo de livro que se as pessoas, se, assim, nesses tempos de tanta fake news e tanto impacto das fake news na cabeça das pessoas, na ação das pessoas, né? a gente vê as pessoas fazendo absurdos, inspiradas por ideias completamente malucas. A minha pergunta é como é que a primeira pergunta então como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? Surgiu quase numa brincadeira porque na verdade esse livro é completamente fora da minha área de demonstrar de teoremas e coisas desse tipo publicar em, em journals internacionais, bababa, Springer. Isso aconteceu. Saiu numa conversa com o meu eterno e grande colaborador Richard Harvey Epstein. Ele me telefonou, ele me telefonou e ele falou assim. Olha, é uma, esses livros americanos são uma porcaria. Livros americanos de pensamento crítico são horríveis. Disse, não, caramba, aí tem muito... isso. E aqui no Brasil, que não tem nada? Ele disse assim, pior ainda, mas pelo menos você está numa posição boa. Vocês não têm um monte de lixo. Disse, mas por que, que são tão ruins os livros americanos? Que eu acho até razoáveis. Ele falou assim, não, não são razoáveis. Eles não têm definições, só têm exemplos. Eles exemplificam o que é uma falácia, exemplificam o que é um argumento, mas não define. Ele falou, vamos fazer o seguinte, nós, dois lógicos que, que trabalham com computação, vamos fazer uma brincadeira, vamos escrever um livro de pensamento crítico assim, é, rigoroso, informal, rigoroso e informal. Quer dizer, sem, sem tabelinha, sem, sem fórmula, sem nada, só explicando o um livro da linguagem, mas de maneira rigorosa. Vamos fazer isso? Tanto em inglês quanto em português vai ser muito útil. Falei, tá bom, tá legal. Então ele lançou. Lá nos Estados Unidos, o livro dele já lançou vários. Pois ele acabou se especializando nisso, escreveu Pensamento Crítico para Enfermeira, Pensamento Crítico para Economia, Pocket Guide, livro de bolsa, babá, blá, blá, blá. Aí, e aqui no Brasil, ele escreveu junto comigo, porque ele também lê português bem, né? E, e falou: vamos começar do zero. Aí no Brasil, você vai fazer o que você achar e tal, vamos fazer junto, e faz da maneira que os brasileiros, que você acha que os brasileiros gostam de ler. E aí, funcionou o seguinte: a gente notou algumas coisas engraçadas, né? Por exemplo, os americanos, quando vão dar exemplo de pensamento crítico, de argumento, eles dão um exemplo assim: sei lá, todo cachorro late, se o Rex, se um gato está latindo, ele deve ser um cachorro, qualquer coisa desse tipo. Eles dão um exemplinho com gatinho, cachorrinho, coisa desse tipo. Os brasileiros não gostam disso. O brasileiro, quando vai falar de pensamento crítico, ele quer que o tema do pensamento crítico seja também relevante. Ele não gosta de separar entre o exemplo e a aplicação. Ele gosta de falar de política, do Lula, do Bolsonaro, da economia, da democracia, da metafísica, sei lá. O brasileiro parece que gosta o seguinte, eu até entendo isso, porque pensar custa muito caro. Lógica é um negócio caro, e difícil complicado. Então, vamos usar isso para alguma coisa boa. Não vamos gastar isso com todo cachorro late, Rex é um cachorro, então Rex late. Né? Eles falam, isso é besteira, eu já entendi. Era, né? Então, a gente fez o livro, sim, evitando esse tipo de argumento rasteiro, que até pode ser muito bom para certas pessoas, parece que os brasileiros não gostam muito. E outra coisa que a gente notou, e eu pelo menos notei, é que no livro de inglês não se fala, por exemplo, em uh, nada que seja, sei lá, sofismas e falácias, esse tipo de coisa. E na, e na opinião dele, ele disse: não, sofismo e falácia não faz parte da lógica. Isso, aí é, isso, isso é um erro. Eu não vou botar no meu, no meu livro erro. Ele disse: não, os brasileiros adoram sofismas e falácias. eu não sei porquê mas gostam de saber o nome das falácias, gostam de aplicar as falácias, ou gostam de dizer que você está me, tá me acusando da falácia ad hominem, porque eu, você está dizendo que eu também apliquei a falácia do espantalho em cima de você, mas isso não é verdade. Os brasileiros gostam de usar a falácia também, até de maneira positiva, né? é o que eu acho bacana. Então, o livro em português, diferentemente do livro em inglês, ele tem um capítulo dedicado às falácias mais comuns, mais importantes e tal, que as pessoas adoram isso. E, então, surgiu assim, surgiu de uma brincadeira. Na verdade, a gente nem considerou que isso era pesquisa, porque isso não tem nada de super original, não tem apresentação, ninguém. E onde nós escrevemos um paper sobre sofismo, as falácias ou argumentos, né? começamos assim, lendo o que os outros fizeram, reescrevendo, repartendo, pensando, e, e também foi bacana, o livro também hoje em dia, ele, ele preenche uma lacuna mesmo, porque não tem no Brasil, tem pouca coisa, tem muito pouca coisa, e a gente faz, assim, tomou cuidado para que o livro seja uma referência mesmo, né, eu já lancei as que tá na quarta edição agora, e cada vez a gente toma cuidado, e discute, e assim, às vezes pequenas coisas dão uma discussão grande, e o, o, o negócio é complexo, né, por quê? Porque, na verdade, argumento crítico, argumentação e pensamento crítico é um trinômio que são três grandes aspectos humanos né, e que não se, não, se, não se reduzem um ao outro. Uma é a razão, outro é a linguagem e outra é a lógica. Então, você pega essa tríade, você vê que, é, às vezes, a razão... É, usa, claro, não pode contrariar a lógica nem a linguagem, mas ela não se reduz à lógica e à linguagem. A razão pode ter outras coisas, pode ter, eu posso raciocinar de outras maneira, posso ter, um, sei lá, e é por isso que a inteligência artificial é complexa, porque eu posso inclusive sinteticamente criar novas maneiras, eu posso raciocinar estatisticamente, corretamente, como a machine learning tem mostrado e tal, e por outro lado, a lógica pode construir um monte de sistemas maravilhosos e lindos que resolvem problemas que ainda a própria razão ainda não, não se deparou com eles, e, e a linguagem, por outro lado, é uma outra coisa que permeia tudo, e também não, é, não se quadra perfeitamente bem, nem com a razão, nem com a lógica. Então, tem essa tríade, e essa tríade explica por que, que o assunto é tão complexo, eu, eu entendo assim, né? Por que, que é tão difícil é, explicar o que é uma falácia. Recentemente, a POF me convidou para. Gravar um, um vídeo sobre falácias e tal, eu gravei e tal. E você vê que as falácias tem um lado lógico, tem um lado não lógico, tem um lado retórico, tem várias coisas. É, um, é uma coisa humana complexa mesmo, e isso o livro já reflete. Então ficou isso, ficou uma brincadeira que deu certo. Mas eu nem acho que isso é pesquisa, não. Isso aí é um. talvez um, um serviço, sei lá. É, seria mais um uma extensão, né? Você levar... É, extensão, isso. É, hoje em dia chama-se extensão isso aí. E você acha que se as pessoas lessem mais livros como esse, elas cairiam menos nas fake news? Isso eu sei que isso é muito especulativo, mas só sua opinião sobre isso. Eu acho, eu acho o seguinte, é, o que eu tento mostrar nos meus cursos e tal, é que existe uma arte e uma ciência da argumentação. Argumentação é uma arte, claro, ninguém, você não pode ir programar uma máquina para ser o melhor argumentador, né? porque senão é, passaríamos todos no teste de Turing facilmente. Mas é, é uma arte e tal, tem, tem a ver com a linguagem, tem a ver com a imaginação, exige criatividade, mas também você pode aprender. Tem definições, tem noções que, que, que podem ser ensinadas, que podem ser passadas, tem maneira de você checar como é que a verdade das premissas leva à conclusão, tem maneira de checar, pelo menos não algoritmicamente, mas de uma maneira mais filosófica, né? Se, um, se algo é um bom argumento, se é um argumento válido, se é um argumento forte, e se as pessoas treinam um pouco isso, elas ficam muito mais cuidadosas e não caem em fake news. Essa é a grande verdade. Se a gente for treinado no argumento crítico, você cai muito menos em fake news, você entende... Como é que se processa? Por que, que a, a informação está sendo processada assim? Por que, que isso vem assim? Você você fica você desconfia muito mais. Desconfia muito mais. Eu acho realmente que é um remédio contra as fake news. Inclusive, o livro agora, na última edição, tem um capítulo é, sobre as fake news. Que, na verdade, não é nada mais, nada menos do que pegar todos os outros capítulos, todas as noções de argumentação e falar, olha, aplique tudo isso nas notícias de WhatsApp, na notícia de jornal, no Facebook e no Instagram. Aplique tudo isso lá, que você vai ter uma defesa muito boa contra as fake news. Aí o cara fala, ah, mas então eu já sabia o que era fake news. Eu já sabia, só não sabia que sabia. Hã? Aí um outro livro que você escreveu, que você já contou um pouco a história, é esse de computabilidade, e você me contou um, uma historinha, não sei se você quer contar aqui, para todo mundo, mas sobre como foi a questão lá do Prêmio Jabuti, que você... Ah, tá. Como é que foi a é, história do, fui, do Prêmio Jabuti? A história foi bacana, Agora, porque é uma homenagem, é uma homenagem também ao Marcelo Finga. Né? O Marcelo e eu estávamos com o Marcelo com o Flávio, e eu acho que uma... não sei, mas tinha três autores no livro dele, estava concorrendo com um livro sobre uh, teoria de computação. E, eu, e nós, eu e o Richard Epps, tem competindo com a nossa versão em português do computability, né? que é uma, uma coisa trabalhosíssima. Nós tivemos um grande trabalho para fazer em português. Uma das coisas, por exemplo, eu, eu re, retraduzi o discurso do Hilbert sobre o infinito, que estava em alemão, e no livro em inglês ele aparecia, claro, uma, uma, tradução, uma belíssima tradução em língua inglesa, só que eu achava que essa tradução em língua inglesa não fazia justiça a, a, a, a original do Hilbert, porque em língua, inglesa, Hilbert, em língua inglesa o Hilbert parecia um grande e finíssimo cavaleiro, parecia mais o, o Bern Russell, que ele não era exatamente assim. Ele era meio megalomaníaco, meio falastrão e tal, genial, mas. Né? Então eu resolvi falar, não, vamos, vamos dizer, vamos pegar exatamente como é que o, o Hilbert. É, e colocava essa questão sobre o infinito ele achava que tinha resolvido um pouco arrogante e tal, eu falei vou fazer transparecer essa arrogância traduzindo direto do alemão para o português né? e fiz isso inclusive tinha um aluno alemão aqui que eu discutia com ele um termo ou outro e tal, e, e então deu um trabalhão para fazer esse livro deu um trabalhão para fazer em português e tal e nós fomos candidatos e no, no prêmio Jabuti o nosso ficou em terceiro lugar e o Marcelo ficou em primeiro e o Marcelo, assim, agora vai uma homenagem a ele, me disse o seguinte, olha, meu amigo, eu, para falar a verdade, se eu tivesse que votar, votaria no seu em primeiro lugar, mais do que o meu. Eu gosto mais do seu. Ele falou, o meu é bacana, mas é um livro para estudante, mas é diferente. Né? Eu falei, pô, Marcelo, bacana, essa é bacana, é isso me, me premia né? tão bem quanto eu pegar o primeiro lugar. Eu acho que o Marcelo, é, disse isso daquela maneira espontânea dele, rápida, bacana e tal. Eu assim achei, achei, legal e fiquei com isso na cabeça e isso também serviu de motivação para mim. Agradeço ao Marcelo por isso. É, eu gosto de pensar que os dois são ótimos livros, mas com públicos é, altos bem é, diferentes. Né? Complementares ou ainda tem mais um né? complementares e não esgotantes, né? Eles complementam, complementares e tem lugar para outros. Tem lugar para outros, tem lugar para muitos. Uma pergunta que eu recebi por Twitter da Cristina Murta. Cristina Murta foi professora aqui da UFPR, depois ela foi trabalhar lá no CEFET Minas e agora se aposentou. E ela já escreveu uns textos sobre inteligência artificial, mas eu, eu, a pergunta dela é sobre lógica para consistente. Então, eu vou ler aqui o que ela escreveu, e aí se, se tiver algum, alguma coisa errada, você já corrige. Ele fala assim. Ela fala assim... Em linhas gerais, a lógica para consistente é uma lógica que, permita, que permite que algo possa ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, não atende ao princípio da não contradição. Um exemplo clássico é um crime onde há um suspeito ou vários e cada um deles pode ser ou não um criminoso, segundo a lógica para consistente, uma sentença e sua negação podem ser ambas verdadeiras. Tá, tá tudo certo até aí? Mais ou menos. Eu diria que não é que pode ser e não ser. Pode ouvir dizer e ouvir dizer que não. Então, a gente defende uma posição de que a lógica para a consistente não precisa de metafísica. Ela não precisa de que algo seja redondo e não redondo. Ela pode se ater ao fato de que eu fui informado de que alguma coisa é redonda e fui informado de que alguma coisa essa mesma coisa é não redonda. Ou eu decidi, por falta de informação, cheguei à conclusão que o carro da marca tal é melhor que o B, e, por outro lado, eu cheguei à conclusão que o B é melhor que o A. Então, é, é, ela se deve muito mais a uma questão epistêmica do que metafísica. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, que nós temos explorado com a Bílio Rodrigues e com outras pessoas, com Marcelo Conilho também, mais recentemente, que é um interpretação da paraconsistência liberada da metafísica, ou seja, não é proibido que no universo exista uma torre quadrada e uma que é ao mesmo tempo não quadrada. Algum planeta, sei lá, onde um extraterrestre tenha, eu não sei dizer, mas não é proibido, só que não é necessário também. Então a gente pode mostrar que a lógica paraconsistente ela se aplica às condições humanas atuais. É uma questão de epistemologia e de informação. A informação pode ser contraditória. A minha impressão pode ser contraditória. A minha crença pode ser contraditória. Eu posso ter falta de informações sobre alguma coisa que me leve a tomar decisões erradas. Eu posso ter excesso de informações que se destroem entre si. Né? Então, nesse ponto de vista, eu acho que, com essa pequena correção, eu diria que está basicamente correto o que a professora está dizendo. E a pergunta dela é como na prática esta teoria, né, a teoria das lógicas paraconsistentes, se compara com a teoria da probabilidade, que em vez de informar, em vez de afirmar que duas coisas contrad... afirmar duas coisas contraditórias, uma coisa e a sua negação, oferece uma probabilidade de cada uma ser verdadeira. Tá. Ah, tá. Bacana. Ótima a pergunta dela porque é exatamente o que me dá a ah... Azo, né? Como se diz, dá vez para falar sobre a história de é, teorias da probabilidade baseadas na lógica para consistência. Qual é a diferença entre elas? Na verdade, a, a teoria da probabilidade é uma teoria que está firmemente calcada, a estándar, probabilidade padrão, e como Gorof está firmemente calcada na lógica clássica. Então, ela, ela dá, de fato, eu posso pensar que tem uma probabilidade de algo ser verdadeiro de algo ser falso, mas ela não me permite, por exemplo, calcular a probabilidade de algo ser incoerente, ser inconsistente, ser contraditório. Porque ela, ela tira da probabilidade clássica e impede que a e não a tenha uma probabilidade maior que zero. Né? E justamente uma, uma teoria probabilística para consistente, e a gente tem paper, nós temos trabalho, tem dois, três artigos com a Juliana Bueno Soler, e com o Abílio Rodrigues também, nós temos alguns trabalhos que mostram isso, que eu posso construir uma teoria da probabilidade, onde, por exemplo, a probabilidade de A mais a probabilidade de não A seja maior que 1, porque eu tenho acesso de informações. Né? Ou então que seja menor que 1, porque tem falta. Ou ainda, que a probabilidade de ser A e não A que isso na clássica não acontece, seja 0,2. Eu tenho uma probabilidade de incoerência, uma probabilidade de inconsistência ou de contradição, né? Simpli para simplificar as coisas. As coisas não são exatamente iguais, mas para simplificar aqui no nosso discurso, aqui que não é aula, eu posso dizer que inconsistência e contradição são a mesma coisa. Né? E, e aí, então, eu, eu crio uma nova teoria de probabilidade e uma, até uma teoria de possibilidade, né, da lógica possibilística, que se apoia na lógica paraconsistente. Então, eu tenho um outro universo. Né? A gente tem é, é, tentado mostrar que isso se aplica na prática. Por exemplo, testes que você faz que têm falso positivo, falso negativo. É, como é que eu entendo certas coisas com exagero de falso positivo? Como é que eu entendo, por exemplo, pesquisa de opinião, que aparentemente é incoerente, né? Tem muita gente que gosta do presidente, outros que não gostam. Você soma quem gosta e quem não gosta, dá mais do que 100%, como é que pode? Porque tem gente que gosta e que não gosta, ah tudo bem. Tem gente que está em dúvida, que tem crença contraditória. Né? Ou, ou ao contrário, falta, tem somando tudo, não chegou a 100%, porque tem gente que não tem opinião nenhuma, né? então isso dá a gente, eu realmente acredito que isso misturado com, com, com os teoremas de Bayes com a análise Bayesiana, por exemplo dá uma nova é, abertura né? eu tenho conversado muito isso com o Júlio Sterne infelizmente o Júlio concorda comigo que é uma ótima coisa quando você vê um cientista que trabalha com estatística e probabilidade dizendo que o ah, que você está falando tem, tem, tem, tem sentido aí você fica, fica contente pra caramba e avança no negócio então, eu diria para a professora que é, é, é nesse sentido. As coisas são análogas, mas não são não completamente como ela está dizendo. E uma pequena correção, ela diz que a, a, a, a lógicas paraconsistentes desafiam o, a lei da não-contradição. Pode ser, pode ser que não. Na verdade, não é obrigatório. O que ela desafia mesmo é a lei da explosão. Ou seja, o fato de que de há e não há, eu não derivo qualquer coisa. Eu me, exatamente como a gente faz, como o ser humano faz. Né? Se eu estou andando na rua em Amsterdã e eu pergunto onde é que é o canal não sei das quantas, o cara fala assim ah, anda três, quatro para cá, vira esquerda, vira direita. Eu ando e não acho. Aí eu pergunto para outro e falo não, não, é para lá. Então eu falo, o que, que eu vou concluir? Que o mundo é contraditório e, portanto, o Papa é um o Papa é um cubo mágico? Não, eu concluo o seguinte, ou eu não entendi ou o cara não explicou bem ou eu estava pensando que estava indo para o norte, estava indo para o leste, ou sei lá, eu vou perguntar de novo. A atitude humana é, na frente de uma contradição, perante uma contradição, reveja o seu negócio, não conclua uma bobagem qualquer, uma lógica clássica te manda fazer. Esse é o grande ponto. Né? E nesse ponto é uma, é uma lógica muito mais humana, eu diria leve e humana. Maravilha. E aí, uma coisa que eu, desde a da minha época lá de doutorado, eu acho que eu só, só ouvi falar pela primeira vez de lógicas para consistentes no do doutorado, na graduação, no mestrado. E o doutorado eu comecei em 2003. Acho que, é assim que eu, eu fiz doutorado em São Paulo, mas eu morava em Campinas. Então eu estava ali, eu morava em Campinas, literalmente ao lado da Unicamp, né, ali no Cidade é. do Número 2, Então eu ia caminhando para a Unicamp. Aí eu passei a participar lá dos seminários do CLE sinal, não sei, vocês estão fazendo virtualmente aqueles seminários maravilhosos? Estamos fazendo virtualmente, fizemos o semestre passado inteiro, eu organizei, esse mestre a professora Ítala do Otaviano, está organizando, continua muito bem frequentado, e você está convidado, quem quiser está convidado, eu vou mandar o link a participar. É, está muito bacana o seminário, é um, é um alívio na pandemia a gente poder encontrar virtualmente 20 colegas e conversar um pouco como é que está aí, com as coisas que estão indo e tal. Só falta é. a cervejinha depois, mas cada um pode abrir a sua. Então, a, a pergunta que eu me fazia lá é ok, eu acho maravilhoso, lógica que a gente a formal, lógica para consistente, a, a ideia, mas na prática o, o que eu vejo sendo usado na computação é a lógica clássica. Então, a pergunta, existe aplicação prática de lógica para consistente? Ah, olha, é, eu, eu, eu, eu, eu pessoalmente eu não faço essa aplicação, mas eu tenho visto cada vez mais gente falar nisso. Na, na, na prática, talvez, da computação aqui no Brasil e tal. Mas eu vejo assim: olha, eu colecionei a, a, recentemente é, pelo menos uns 110 artigos mostrando o uso de lógica. Claro que sempre demora, né? Para que um. Para que, sei lá, uma, uma linguagem de programação chegue a esse ponto, para que uma, uma. Sei lá, um SQL chegue nisso e tal. Demora um pouco, mas existe já um caminho todo aberto. Onde ela está sendo aplicada? Por exemplo, lógicas, é, é, description logic, lógica da descrição. Lógica da descrição, que é uma linguagem de ontologia, de descrição de ontologia, onde as pessoas sentem necessidade de que, eu possa, de que eu tenha que descrever cenários contraditórios. Várias, várias maneiras. Por exemplo, lógica da descrição. É, eu vejo isso em é, banco de dados. Tem gente defendendo que bancos de dados devem ser trivalentes e paraconsistentes. E a gente tem um artigo com Sandra de e João Marcos há um, já de um tempo atrás, mostrando que uma, uma lógica paraconsistente e trivalente poderia dar origem a um banco de dados chamado evolucionário ou evolutivo. Onde ele próprio se corrigiria as suas próprias imperfeições. né? Então, eu quero dizer o seguinte, as ideias vão mais, na, vão mais à frente do que as aplicações. Né? E tem, olha, tem mais outras coisas, deixa eu lembrar o que mais tem. Cara, tem um monte de coisa que eu vejo na teoria da argumentação, argumentação formal, argumentação feita em máquina, né? argumentação complexa, por exemplo, usando para a consistência, para tentar uh, resolver certos dilemas ali. A lógica... Possibilística, a ideia de possibilidade, até tem exemplos práticos, né? Lógica possibilística para consistente. Uh, uh, já foi falado já há muito tempo, há um certo tempo, uh, prologue para consistente. Né? Prologue para consistente, Uma negócio de programação para consistente já tem. O que mais que eu posso pensar em termos de computação? Banco de dados, lógica, ah, ontologias formais. Eu agora vou trabalhar lá na Itália, vou trabalhar no, no, no Laboratório de Ontologia Aplicada, em Trento, e eu fui escolhido para ser em primeiro lugar no concurso, para trabalhar um tempo na Itália, exatamente porque eles acreditam que Lógica consistente pode resolver algumas coisas lá. Eu não sei se vai, eles é que compraram o pacote, eu vou lá para isso, para tentar mostrar. Eles acham que funcionaria e tal, Quer dizer, tem muita gente botando fé, né? Mas de novo é, é mais é, a hora até que saia produto, né? Demora. Até que saia produto demora. Por quê? Porque a computação vai trabalhando com o que tem, né? Se eu não precisar de um martelo novo com duas cabeças, eu vou trabalhar com esse. É a hora que for absolutamente necessário, não é Isso. Se você é da computação, você conhece é, é, esse modus operandi, né? É. Está saindo muita coisa. É, na computação mesmo de, de lógica, nas linguagens de programação, que é o que a maioria das pessoas da computação usam, geralmente o pessoal só usa a lógica proposicional mesmo, né? E, e o eu ou e a negação, né? As é. linguagens de programação. E eles põem, põem outros valores verdade, assim, do assim, É, do... Evita, eles evitam usar a implicação, porque a implicação é complicada e dá origem a um problema filosófico dos condicionais. Então, usa-se o que tem ali na mão, usa uma chave de fenda, um martelo e tal, até a hora que precisa, né? Vai fazer um foguete e não dá para você fazer com chave de fenda e martelo. É, não, aplicações mais avançadas, como você é. falou, com, com lógicas de descrição, verificação é. formal, aí tem. Exatamente, a verificação formal do programa, por exemplo, você tem que usar, coisa mais pesada, né? Só que isso não é a prática, assim, o arroz e feijão de, de 90% das pessoas que trabalham na computação, né? Uma pergunta que eu queria fazer agora, mudando um pouco, é que eu vejo que você já há muito tempo, desde a época que eu te acompanhava lá em 2003, 2004, lá no Unicamp, você colocava textos em sites, eu acho que você era entrevistado por, por jornais, etc. Agora você participou recentemente desse projeto bem interessante, o Lógica Viva, você fez um vídeo lá sobre falácia do apelo ao ridículo, você falou desse outro vídeo aí sobre falácias. E eu vi que agora você está também num grupo interdisciplinar de divulgação e educação em lógica e inteligência artificial. Ideia a mais. O, que é, isso. Isso? o que, é que é esse grupo? Que projeto é esse? Esse grupo foi o seguinte. Eu sempre gostei. Eu tenho uma paixão realmente por divulgação científica. Né? O, meu, o meu sonho seria ter um blog é, diário, fazer uma coisa... Só que isso é um trabalho infernal, né? trabalho infernal, então eu, eu quero fazer, mas então vou fazendo assim, não, não tive ainda o negócio de todo dia gravar uma coisa, mas aí, mas eu, eu gosto, eu gosto, eu, tô, eu tenho três livros de divulgação científica e matemática que estão assim, na metade, eu tenho vontade de terminar e vou terminar com, um é joias matemáticas, melhores demonstrações bacanas, surpreendentes, eu gosto da noção de surpresa, né, matemática com surpresa, para mim é isso, Matemática multiplicada por surpresa fica bacana. Matemática chata não me interessa. A surpreendente é bacana. Probabilidade e tal, um, paradoxos, esse tipo de coisa. Eu tenho uma grande paixão por isso aí. O, o grupo Ideia Mais surgiu do seguinte. O CNPq abriu uma chamada junto com o MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação, é, é o seguinte: tinha um, um projeto que era Inteligência Artificial, a Fronteira uh, da, da Educação Brasileira. E tal. Aí eu li aquele negócio e o, algum pessoal do CNPq falou assim: Professor, essa é a sua cara. Você tem uma porção de alunos ali, por que, que você não faz uma aplicação? Disse, ah, isso dá um trabalhão. Não, dá um trabalho, mas é bacana. É, você, você tem uma porção de alunos aí, competentes, que estudaram lógica, direito com da computabilidade. De filosofia, alguns deles desempregados, por que, que não fazer uma coisa? Então, eu falei, vamos, vamos juntar e aí, juntamos, né? Jovens professores, né, que foram nossos alunos aqui, só professores da Unesp, a Mariana Matolovici, da uh, Luiz Henrique Silvestrini, uh, a Juliana Bueno Solé, que é uma professora também da, da, da Faculdade de Tecnologia, que gosta de. Divulgação, esse tipo de coisa, misturar a filosofia da ciência com cálculo, com probabilidade, né? O Rafael Testa, que é um pós-doutorando, a Ana Cláudia Gozo também, que é professora, mas foi pós-doc, alguns deles desempregados, procurando emprego, gente competentíssima, com vontade de produzir, então propusemos esse, esse, esse projeto para o pro CNPq e para MCT, que fomos aprovados. E a ideia do projeto, então, criamos um grupo primeiro, e aí propusemos Porque o grupo pode fazer outras coisas depois. Propusemos um projeto que o um projeto que se chama Inteligência Artificial da Lógica às Humanidades. Por quê? A nossa ideia não é simplesmente mostrar como armar robozinho. Também isso. Né? Muita gente não sabe nem o que é o Arduino o que é uma plataforma um Arduino, como é que eu monto, como é que faz aquilo. Então parece uma coisa do outro mundo, um bicho de sete cabeças. A gente está mostrando que não. Você pode montar robôzinho, não tem nenhum grande problema não técnico. Você pode montar uma criança, pode montar o pai, pode montar com o filho e tal. Só que aí tem o um aspecto da linguagem da programação. Você tem que entender que o robô atende aquela linguagem. né? Como eu brinco, é um pequeno extraterrestre, você tem que falar com ele numa linguagem extraterrestre. Essa linguagem extraterrestre envolve matemática, envolve lógica. Mas não é só isso. Porque a inteligência artificial também tem um aspecto ético. Ela é uma gracinha, ela pode fazer muita coisa, mas ela é malvadinha também. Ela é malvada. Se eu tomar cuidado, ela destrói muita coisa, ela é, é perversa, né? ela rouba emprego, ela também é, tem uma vertente da machine learning, do aprendizado de máquina, que é puramente, o Marcelo Finger falou isso recentemente, é puramente probabilístico, então, destrói um pouco a relação de causa e efeito que, que faz parte do método científico. Então, você entra no que é o método científico. Veja bem, então, o tema da inteligência artificial te permite falar de máquina, robótica, aprendizado de máquina, questões filosóficas sobre o que é inteligência, matemática, linguagem de programação, filosofia e ética. Olha, que prato cheio, né? Então vamos mostrar isso para os professores da escola pública, para as crianças. Vamos mostrar docemente, suavemente. Vamos tentar mostrar isso de maneira bem palatável, com vídeos, com, sei lá, brincadeirinha, mostrando devagar, mas fazendo as pessoas se entenderem. Ah, mais ainda, hein? E outra coisa que a gente está cobrindo nesse, nesse projeto. Inteligência artificial, não. Se você tomar cuidado, é uma coisa só para rico. Países ricos, crianças ricas, que tem dinheiro. não precisa. Você tem uma porção de lugares grátis que você pode aprender a programar. Pode, pode, inclusive, ter uma profissão, se você quiser, tiver boa vontade, suficiente. Pode ter uma profissão. Você pode aprender machine learning é, nos cursos grátis da Google, da Stanford, do Coursera do Udemy e essas coisas, todo mundo a gente fez uma espécie de curadoria, né? pegamos uma porção de cursos grátis, inclusive no Brasil tem uma escola 42 e, e fomos avaliar o que, que eles estão ensinando, como é que é, olha, isso aqui está em inglês, mas vai estar tá saindo em português, isso aqui é para iniciante, isso é mais avançado e tal, para que as pessoas tenham coragem de penetrar nisso, tenham coragem de pular na piscina gelada, porque se pulou a água não está tão fria assim, um pouco é isso, né? E, e, e tanto para estamos dando preferência para as escolas públicas, né? Mas escolas particulares também temos recebido muitos uh, requisitos, uh, pedido de, de ajuda e tal. A gente nem consegue dar conta de tudo. E a pandemia complicou tudo porque a gente achava que tinha uma esperança que em 2021 o negócio ia na, na verdade ia melhorar. Complicou mais. Então a gente está tendo que fazer tudo isso online, tudo isso por vídeo, tudo isso por vídeos e tal, mas tem dado certo, tem dado certo, tem despertado o interesse. Isso para a gente é o ponto fundamental. Se despertar o interesse, as pessoas vão sozinho Então é se tiver que eu ideia a mais, é isso que o projeto. Bom, se, se tiver algum, alguém, algum professor de alguma escola que tiver interesse, é só entrar em contato com vocês que. É só, é só entrar em contato. Tem um tem um e-mail, não sei se eu posso divulgar o e-mail agora aqui. Ou depois... ah, mas eu, eu, vou, eu vou deixar na descrição o site, lá a pessoa... Tá, que lá deixar. eu coloco o e-mail, coloco o um link, etc, etc. Tá, perfeito. Não, pode sim, será uma satisfação, é para isso que, que estamos aqui. Para isso chegamos. E você acabou de falar sobre a pandemia... É como é que tem sido o seu dia a dia durante a pandemia? Mudou muito? Porque eu não sei quando é que você se aposentou formalmente da Unicamp, mas mudou o ah, seu dia a dia? É, é, eu perdi a noção do tempo, a pandemia achatou meu tempo, a noção de tempo, nem sei mais que dia, hoje, semana. Olha, para dizer a verdade, eu lamento muitíssimo a pandemia, é claro, perdi alguns amigos, parentes de amigos, meus, meu sobrinho teve Covid, muitos muito problemas. Eu, pessoalmente, eu, eu, pessoalmente, para dizer bem a verdade, eu não sofro nada. Porque eu, não, eu, eu Minha vida é escrever, pensar, dar aula. Eu, eu só lamento, por exemplo, né, claro, um pouco egoísta isso, mas não poder encontrar com os alunos na sala de aula. Tem que dar aula, cai o sistema, você não consegue escrever, escreve na lousa, o cara não ouve. É aquelas bobagens todas que os computadores nos oferecem no meio das brilhantes soluções. Né? E, agora, eu, pessoalmente, não sofro muito. Mas eu sei que tem muita gente que sofre muito. Né? Financeiramente, tal, claro, tenho meu salário. É... Então, mas do meu, meu, meu dia a dia tem sido isso, me concentrar em escrever, é, publicar, e tem publicado muita coisa, né? dar minhas aulas, é, gravar as lives todas. É... Não tenho, assim, eu pessoalmente, grandes grandes lamúrias, grandes lamentos, mas eu sei que tem muita gente que tem, e, claro, lamento, por exemplo, não poder ver minha mãe mais vezes, meus filhos, é, meus amigos, meu neto e tal. Isso, isso essa é a parte lamentável. E aí você falou já sobre essa questão lá de você ter sido aprovado no concurso para o Laboratory for Applied Ontology em Trento, que é um laboratório de pesquisa em IA e ontologia computacional. É ligado ao Instituto de Ciências e Tecnologia, pô, são três línguas aqui, né? Mas do, do, do CNR, mas como é que é? é isso? Vai ser online, ou você vai fisicamente para lá? Ou você iria se não fosse a pandemia? Eu iria se não fosse a pandemia, e ia ficar tentando, e não vou, que eu tenho um, teria um contrato por três anos ou mais, sei lá, mas eu não quero ficar trilhando na Itália, eu não estou a aqui no Brasil, não preciso fugir daqui, mas é, seria legal, vai lá, fica um pouco, volta e tal, né? com salário complementar, nada mal, né? e agora, na verdade, nem os italianos, nem eu, não sabemos como, como agir, porque está é, fechado o, o trânsito pra, entre brasileiros e europeus, né? eu ainda não tomei as vacinas, é, eles também não tomaram vacinas, eles não sabem o que fazer, o consulado também não sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Na verdade, é uma maluquice. Eu estou achando engraçado. Deixa rolar. Né? Sei lá o que vai acontecer. Né? Mas, assim, eu era para ir para lá em junho. Não sei se eu vou conseguir. Muito provavelmente, não. Nem sei se eu vou conseguir trabalhar online ou não. Uf, não sei. Por enquanto, ficou assim uma, uma aventura no porvir. É, entendo. É complicado. É complicado. Você mencionou, ao longo da entrevista, a gente está chegando no final, vários alunos, ex-alunos, que são professores. O que é que você diz, que eu, eu imagino que você ainda tem orientando-os de mestrado, e doutorado, o que é que você diz para quem tem interesse em seguir carreira acadêmica hoje em dia, considerando tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Cara, eu uso uma, um argumento de probabilístico com eles. É o seguinte, é, na verdade, nós, não, não só eu, né? Nós, na Unicamp, no Centro de Lógica em particular, nós temos sido um celeiro, de verdade mesmo, em formar a gente que, de alguma maneira, consegue ter sucesso na, na, na vida acadêmica. Né? Tem muitos. Eu posso citar, olha, se eu quiser citar nomes, nem vou começar a citar, porque eu vou esquecer um ou outro e depois vai causar desconforto. Mas tem uma porção, pelo menos uns 12 pessoas aqui no Brasil, na Colômbia na Argentina e tal, que, que que foram formados aqui com a gente, é, aprenderam, como eu digo assim, aprenderam um pouquinho a, a ser cientista, né? uma fabriquinha de ser cientista. Então, como tem dado certo, mesmo aqueles que estão desempregados no momento, a gente mantém o espírito aberto, tipo assim, não, vamos conseguir e tal. E às vezes, a gente consegue ajudar o cara a se posicionar numa universidade estrangeira, por um pós-doc, ou numa universidade no Brasil mesmo, né? de uma forma ou de outra, que eu digo para eles o seguinte, se você gosta, siga o seu nariz. Né? Siga o seu nariz. Vai, porque vai, vai, vai dar, vai vai ter jeito, vai precisar de você. E a gente tem formado pessoas excepcionalmente bem preparadas. Realmente muito bem preparadas. E o que eu digo para eles é o seguinte, meus amigos, é, tem um pouco de paciência, aguente um pouco firme, porque aconteceu com fulano, fulano, fulano, prestou três, quatro concursos, levou bom, um, dois, três, no terceiro passou, se, se, se achou uma, uma posição, né? quantos deles, quantos, quantos, quantos, né? Eu vou, sei lá, vou citar alguns aqui que eu vou lembrando, uh, que são professores na UNB, o Alexandre Leite o Rodrigo Freire, é, o, na, em Natal, o João Marcos, o Samir Gorski, Bezerra Gorski, Mariana Matulovic, na Unesp, em Tupã, até o, o, o Carlos Fuente foi meu aluno de mestrado, e agora é professor na, em Curitiba. Ah, olha, tem muita gente, tem muita gente. Na Colômbia tem o, o Juan Carlos Agudelo, que é professor, o outro que, que é o Tomás Barreiro, que é professor também na Colômbia, Universidade dos Andes... Ah, tem uma porção, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar tentando lembrar, mas tem vários que eu, se eu, se eu não mencionei, não é por, por gostar menos deles, mas é porque não dá tempo de pensar em tudo rapidamente assim. Né? E o que eu digo para eles é um pouco de ter um pouco de paciência, porque não, outros até preferem, falar: não, não, eu vou me dedicar à atividade econômica, vou à indústria, à empresa e tal. E, e acontece uma coisa engraçada, mesmo, aquele que, mesmo aqueles que, que querem se dedicar à empresa e tal, acabam dizendo o seguinte: ah, eu gostava tanto da vida acadêmica, melhor eu voltar. Né? Já vi isso também acontecer. Eu não sei muito o que dizer, e a situação econômica não está fácil mesmo, né? não tem emprego, na verdade, nem emprego acadêmico, nem emprego não acadêmico, tem, tem pouco. Né? É, estamos num, num dos. Se não é o pior dos mundos possíveis, é quase próximo e não é só no Brasil, em vários outros lugares. Né? Maravilha. Eu só, só vou lembrar de mais dois nomes que você não citou. Acho que um, o Evandro Luiz Gomes, acho que não chegou a ser se orientando, mas ele estava lá no. Grupo. Não, ele está tá da Itala, do Taviano, mas também tá, tá, tem uma e... posição no Paraná, não é? E... Foi do, e... participou do nosso grupo. E a Juliana, que eu era Juliana, também do. Foi aluno da Ítala... E a Juliana é, também foi professora na, na, em Santo André e na UFBC e depois foi aprovada no concurso da Unicamp, está agora na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, foi aluna da Ítala da e do Marcelo. Né? Então, é, mais uma pessoa que, é. que pois não é aluna minha diretamente. Eu me concentrei nos meus, né? É, eu, meu eu, bando, eu... Mas tem outros lobos de outro bando que estão junto é, eu mencionei eles porque eles, é, o Rodrigo, o Juan Godelo, a Juliana, o Evandro, eram da época que eu estava lá participando. E dele. eram seus colegas, né? É, é você é. próprio foi um. Não foi meu aluno diretamente, mas também está sistematizado, então, tá um, virou um cientista. E a, aí, o, a, a próxima pergunta já é mais fugindo um pouco, quer dizer, você que escolhe o que é que você quer, se você tem alguma indicação de livro, filme, série, você quer indicar para os nossos ouvintes do que você faz quando você não está trabalhando? O que, é que você Olha, Tá, eu é o seguinte, eu, eu adoro literatura. Adoro literatura, tenho uma enorme coleção de Machado de Assis, que sei quase tudo que ele escreveu. Gosto de Dostoiévski, gosto de literatura brasileira mais contemporânea, literatura, sei lá, italiana, gosto de muita coisa, leio no original, por exemplo, italiano, espanhol, até alemão, é um pouco mais difícil ler no original, mas é, leio um livro ou outro, tal. Só que na verdade eu, eu comecei a perceber que não dá tempo, a vida vai acabando muito rápido, não temos tempo de ler tudo. Então o que que eu me dediquei a ler nos últimos tempos foi mais é, ciência, né? Claro, não ciência dura, ciência papers e coisa assim. Isso a gente tem que ler por obrigação, fazer um, um report e tal, uma resenha e tal. Mas ler coisas assim que eu acho que são livros um pouco mais leves. Né? Por exemplo, eu, eu li recentemente um livro do Nick Bostrop, Superinteligência. Né? É um livro interessantíssimo, que ele mostra, ele, ele analisa o fato de que será que vamos ou não acontecer uma explosão de superinteligência por causa da inteligência artificial se acontecer Quais são as nossas estratégias, uh, o que, que diz a, a filosofia, o que, que diz a ciência, o que, que diz a biologia, etc. Então, é um assunto interessante. Quer dizer, um, é uma, não é bem um livro científico, assim. Né? É um livro de quase de divulgação, de alto nível, né? É um livro que eu recomendo, bem legal. Eu li recentemente também um outro do Judea Pearl, chamado The Book of Why o né? um livro do porquê. O que eu é onde ele mostra, é, ele diz o seguinte, é um dos grandes um dos fundadores da, da, das redes é, Baezian Networks, das redes bayesianas, que tem muito sucesso na prática e tal. E um dos meus sonhos é construir redes bayesianas para consistência. Tem até um aluno trabalhando nisso. Então, eu quis ler o porquê que ele diz, o Jodia Perl diz que é, se você quer ensinar realmente inteligente para as máquinas, ensine causa e efeito tal que não é trivial ensinar causa e efeito para a máquina. Mas ele é o seguinte, deu um jeito de ensinar a causa e efeito. Né? Ele explica isso no livro, no Book of Why, é uma literatura profunda e bacana, mas é muito mais leve do que você lê a teoria da relatividade restrita. né? Então, esse tipo de leitura, eu fico fascinado por esse tipo de leitura e também gosto muito de filmes de filme de ficção científica. Eu adoro filme de ficção científica porque Aí você faz uma viagem na maionese e tal, né? Eu acho uma delícia isso. E, e, e me perguntar por que que, por exemplo, extraterrestres e robôs são muito parecidos no imaginário da, da filmografia. Né? São quase indistinguíveis. Por que que é Por que que a gente tem tanto medo de robô e de extraterrestre? É uma pergunta engraçada que fica aqui para quem quiser responder. Então, mesmo penso que me me seduz esse tipo de coisa. Né? Ler sobre, por exemplo, uh, eu recebi recente, Assim? Olha, é que o livro não está aqui, tá? Um 30 metros longe. Se você quiser, eu vou pegar. Não, mas é, é esse. Li... Que, que livro que você tá falando? É um livro sobre é, é, puzzles. Acabou de sair. Mas de, de quem é? Um, o cara chama-se. Não, de, de, depois você me manda um e-mail e, tá, e eu coloco é um uma... onde ele eu posso mandar o livro a capa eu comecei a ler deixei no quarto e, e aí é o seguinte o cara me mandou o um livro porque eu escrevi recentemente um, uma coisa muito que eu achei bem interessante é um existe uma coisa chamada o, o, o, o quebra-cabeça mais difícil do mundo né the hardest puzzle ever né? que é um, é um quebra-cabeça realmente infernal Aí eu resolvi falar o seguinte, vamos piorar um pouco esse cara da cabeça? O que fala sobre os deuses, monstros, que dizem uma coisa que você não sabe o que eles estão dizendo, que língua eles estão falando, e você tem que decidir com três perguntas, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, e tal, quem é quem, que uns três monstrinhos que te tentam te enganar usando lógica. Aí eu pensava o seguinte, e se os monstrinhos ou deuses, né, como eles dizem, resolvessem te enganar, mas usando uma lógica não clássica, como é que ficaria? Mas eles teriam, eles teriam a gentileza, a bondade de te informar que lógica eles estão usando. Mas você teria que dominar aquela lógica para saber como, como agir. Eu publiquei em homenagem ao Ismânia, num livro editado pelo Melvin Fitting, em homenagem ao Ismânia, uma homenagem póstuma, né? O Ismânia faleceu no meio. E em homenagem a ele, eu falei para vocês, o Ismânia iria adorar ver isso, né? Um, um, um que ele gostou do um puzzle que ele fez na vida, mas ele não fez um puzzle usando uma lógica esquisita. Eu fiz um puzzle usando a lógica paraconsistente, trivalente e LF1. E mostrei o seguinte, então, o, o, o, o quebra-cabeça mais difícil do mundo, um pouquinho mais difícil. E eu, a pessoa que escreveu o livro colocou isso lá, falou, olha, aí mostrou, tem até uma possibilidade aqui de usar... Puzzles com, com lógica não clássica, que vai inaugurar uma nova maneira. Né? Se alguém tiver vontade de se dedicar a isso, não é nada muito fácil de inventar puzzles assim, mas sei lá, né? Tem tanta gente inteligente no mundo, mais inteligente do que eu, pode se dedicar a isso. E esse, por exemplo, é um livro de cabeceira que agora não consigo me desgrudar. Né? É um livro sobre puzzles, explicando, raciocinando. Um livro fabuloso. Acabei de receber de presente. Recebi anteontem. Eu já estou com ele, assim... Não posso largar o livro. Né? É isso que eu gosto de ler, né? esse tipo de coisa que eu gosto de, de ler agora, porque não dá tempo mais de me dedicar à literatura, mas gosto também de literatura. Maravilha, várias indicações, vou deixar na, na descrição do... É, posso mandar mais umas, mais umas tantas, se for o caso. Não, é? aí, aí o que eu, que eu vou dizer é, que eu acho que, que complementa as pessoas que chegaram até aqui e querem saber mais sobre você. Eu vou deixar o link lá da sua página na Unicamp, né? o link do, do Scholar, seu perfil no Scopus, mas tem mais algum lugar onde as pessoas que queiram saber... Ah, eu, eu vou sugerir também às pessoas que estão ouvindo, que, ouvindo, assistindo, que entrem, se, se, se gosta de, de lógica, se tem interesse em lógica, que entre lá na Lógica L, né? nossa lista... Ah, tem... sim, na nossa, na nossa lista, que é uma vibrante lista, de, tem, tem 15 anos agora que essa lista está funcionando, graças ao esforço do João Marcos e ao esforço de todo mundo que colabora, mandando material, discutindo, tal tá? é uma excelente iniciativa essa. Eu acho realmente fantástico. E tem muita gente, tem muitos estrangeiros participando, hein? Tem muitos estrangeiros, eu fiquei sabendo, aí a gente não nota, às vezes, pelo nome e tal, eles ficam quietinhos, né? mas eu vi que tem gente da África, tem gente da Colômbia, da Argentina, tem gente dos Estados Unidos que, que lê português, tem gente da... Até da França e da Alemanha eu tenho que ter gente lá. Que é realmente uma lista bacana. Que interessante. E, mas, fora isso, tem mais algum lugar onde as pessoas possam acompanhar o seu trabalho? Olha, eu gostaria que tivesse, mas por enquanto eu tenho preguiça de entrar no Instagram, tem, de vez em quando eu reentro no Twitter para reclamar de uma coisa ou outra. No YouTube tem bastante vídeos. Isso sim, tem. É, que as pessoas vão colocando lá, tem uma porção de vídeos, até. Inclusive sobre o Terebriguido, sobre... Sei lá, eu gostaria de produzir mais, mas ainda estou patinando aí nessa história. Mas tem lá, tem algumas coisas, sim. Mas você já fez bastante ao longo da vida, já, já tem bastante material, quem bem, bem. Começar, começar lá pelo livro de pensamento crítico, depois esse computabilidade, os vários vídeos que tem no YouTube, vai, vai ter bastante material. Bem, então É isso. Então é isso, Walter, muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar com você mais uma vez, eu acho que a última vez que a gente conversou assim presen é, presencialmente não, mas sincronamente foi, Pô, já faz uns, mais de 10 anos, talvez né? Oh. Foi, lá, foi lá naquela homenagem dos Pô, faz muito tempo, porque teve uma homenagem, eu acho que aos 80 anos do, do Newton da Costa, lá em Campinas, eu já era professor aqui eu fui apresentar lá o trabalho sobre a lógica C1 e a gente esteve lá, né? E eu, a gente, gente... vai ter... De conversarmos 100 anos do Newton. Hum. Esperamos isso. É, mas, esperamos é... sim, sem pandemia, né? Sim, claro. Até ah, lá a pandemia vai ter. Ah, a, gente, a gente vence a pandemia. Demora um pouco, mas vence. Então, então... Eu acredito. Mas eu agradeço a você também é, pela oportunidade de poder falar. Acho que é bacana colocar o que a gente pensa, assim, livremente, sem amarras e tal. E muito obrigado por essa excelente iniciativa, Adolfo. Muito obrigado mesmo.